Fala rapaziada, hoje a gente vai entrar nos mistérios da Supercell Vamos descobrir qual é o deck esquecido pelo Clash Royale Esquecidos pelos jogadores de Clash Royale Qual será? Quais serão essas cartas misteriosas esquecidas, deixadas pra trás? Você vai descobrir tudo hoje E eu vou jogar com elas aqui no canal Bruno Clash oh. É, é isso mesmo meus amigos, é isso aí rapaziada Olha, é o seguinte, hoje nós vamos desvendar quais são as cartas esquecidas pelo Clash Royale As cartas que foram deixadas de lado pelas, pelos jogadores, pelo Clash Royale, pela Supercell O que aconteceu? Por que que aconteceu isso com elas? Quais são essas cartas? A gente vai desvendar hoje rapaziada usando um site que vai mostrar pra gente Quais são as cartas esquecidas por nós, esquecidas por todo mundo no Clash Royale É isso aí rapaziada, já tô aqui dentro do Clash Royale Daqui a, mostro, daqui a pouco eu mostro o deck para vocês, mas vou explicar para vocês como é que a gente vai encontrar Ó, Tá aqui, a gente tá no site statusroyale.com E nesse site a gente consegue ver aí a taxa de uso das cartas do Clash Royale Então a gente vê lá que a carta mais utilizada no Clash Royale é o tronco, atualmente, com mais de 45.5% das pessoas utilizando, quase metade das pessoas que jogam Clash Royale todos os dias na Leather utilizam o tronco, mano, olha isso, hein, quase metade das pessoas que jogam utilizam o tronco. Mas quais são as cartas esquecidas do Clash Royale? Quais são as cartas que ninguém tá usando ou que muito pouca gente tá usando? Bora ver, é simples. A gente tá aqui, a gente vai fazer o quê? Vai descer lá pra baixo depois de todas as cartas aparecerem. A gente chega aí nas cartas esquecidas do Clash Royale. Olha o que acontece, manos. Eu vou manter aqui pra vocês, pra vocês terem mais ideia do que acontece. Olha aí, ó. A Cabana de Bárbaros é a carta esquecida. Ninguém quase utiliza a Cabana de Bárbaros atualmente. Muito pouca gente, muito pouca gente... Menos de 0.0, é entre 0.0 e 0.1, né? Eles colocam 0.0 ali, mas é porque é redonda, né? É muito pouca gente utilizando a Cabana de Bárbaros. Então, a Cabana de Bárbaros é a carta mais esquecida, a que ninguém lembra, a que ninguém quase ninguém joga com ela. Bom, na ordem, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma zoeira, como a gente gosta, né, rapaziada? Vamos testar se funciona ou não. Vamos usar a Cabana de Bárbaros, os patifes que é a segunda carta, os Recrutas Reais, o Espírito Curador são quatro cartas já. Então, na sequência, três mosqueteiras, Rei Esqueleto. Essa me surpreendeu bastante, hein? Apenas 0,5% das pessoas utilizam o Rei Esqueleto. Como vamos escolher o Rei Esqueleto? Não vamos usar o Mineiro Bombado. Vamos usar o Golem de Elixir. E também, aí, pra fechar, a gente utiliza o Dragão Elétrico, tá bom? A gente pode fazer uma zoeira. Um jogo a gente faz com o Rei Esqueleto, um jogo com o Mineiro Bombado, tá bom? São as nove cartas menos usadas no Clash Royale. Será que dá bom? Olha o que eu já fiz. Eu já montei o meu deck com as cartas esquecidas do Clash Royale. E a gente vai puxar uma partida agora com elas, ó. Tá aqui, ó. Esta é a formação do meu deck. Então, Cabana de Bárbaros, Patifes, Recrutas, o Espírito Curador, as Três Mosqueteiras... Agora a gente vai com Rei Esqueleto, Golem Elixir e Dragão Elétrico Será que funciona? Bora lá então agora jogar partidas e ver o que vai acontecer Não vai ter cortes, vamos só direto pra partida Pra ver o que vai acontecer Será que esse deck é bom ou é ruim mesmo e por isso que ninguém utiliza Vamos lá então Vamos pra cima, pegamos o Rans, Meu amigo Eu vou botar a cabana ali, vamos ver o que vai acontecer né ansioso pra saber se esse deck é horrível mesmo e por isso ninguém usa, ou se a galera esqueceu, ou tem cartas melhores qual que é a ideia? Comenta aí embaixo já deixa aí nos comentários o que por que você acha que tá acontecendo isso com essas cartas, rapaziada vamos lá, vamos ver o que acontece ele já pegou, ele vai me quebrar a gente vai poder perceber que tem isso muito disso daí também, rapaziada a gente vai entender que algumas cartas não vão aparecer porque outras estão muito fortes, então é, acaba que não, não vai rolar, né? Não vai rolar aquela, usar aquela carta porque algumas cartas estão muito fortes E elas vão simplesmente destruir as nossas possibilidades aí no, no Clash Royale Então provavelmente essa deve ser, esse deve ser um dos motivos aí Por elas não estarem tão fortes aí Vamos ver, vamos ficar de olho, ó Já aparece corredor do outro lado Já, mas também olha o deck do cara peca com corredor, com executor Meu Deus do céu Eu não tenho com o que defender o deck ficou muito pesado, mano O deck ficou muito pesado, não tem nem o que fazer A gente vai ter que ver aí o que a gente faz Vamos ficar defendendo e tentar na Elixir vezes 2 De repente aí, fazer alguma coisa, né? Não sei muito bem Tem três mosqueteiras, cartas pesadas, né? Cartas bem pesadas, então vamos ver Vamos ver o que acontece Já joguei pro outro lado, já joguei os bárbaros pro outro lado Vamos ver o que acontece ali, ele vai ter que O complicado é que tem também aí A... A, a fogueteira e a gente não tem um feitiço, né? A gente não tem um feitiço ali pra, pra ajudar, né? Vou até botar aqui o, o dragão Pra ver se a gente consegue tirar ele logo E ver se o dragão alcança ali a fogueteira Eu acho que não Ó, não vai dar, vai faltar Vai faltar Vamos lá, hein, vamos lá hein? Vamos botar aqui, ó, os nossos recrutas Jogar aqui nosso espírito pra rodar o deck E aí, é, nem precisava é. Tá bom Vai lá, mata ele Boa, beleza, beleza Tá, a gente vai segurar e vamos ver agora como vai ser a partir de agora A gente vai tentar fazer aí Alguma coisa diferente né rapaziada Vamos ver se vai funcionar Vamos lá, vamos lá uh, Duas mosqueteiras ali Vou botar aqui ó, pra chamar atenção Pra gente poder escapar com as duas mosqueteiras Vamos tentar fazer do outro lado também uma boa E a gente sobe aí, vamos ver se vai dar certo Isso daí ó, esse dano que a gente traz de longe Nossa Vamos lá, vamos lá, pelo menos tá dando um dano né Pelo menos deu um danozinho lá na, do outro lado Vamos lá, opa, mata Ai, faltou, faltou Tá, vamos ver se dá pra segurar aqui ainda Opa Ai, vai dar complicação Vai dar complicação Meu Deus do céu, que loucura, rapaziada Esse deck é doido, mano Esse deck é doido, doideira, doideira Olha lá. Vai dar ruim, porque aquela, aquelas Patifas, mano Aquelas patifas, não, tô ficando louco Aquelas fogueteiras atrapalham demais Né, nosso deck É muito complicado, mano, meu Deus meu Deus, vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Vai provavelmente aí segurar, a gente dá aquela ajuda aqui também. Bota ali atrás o... É, o corredor vai atrapalhar a gente. A gente não tem muito boas cartas pra poder segurar tudo não, rapaziada. Aí complica, né? Aí complica bastante, ó. A gente vai ter problemas ali pra poder se livrar de tudo. Eu acho que a gente vai acabar perdendo no tempo. No tempo, olha como é complicado. Realmente não é um deck... Muito bom, não ficou um deck muito bom. A gente unificou todas as cartas, as cartas mais. É, menos usadas, as cartas menos usadas no Clash Royale e elas não deram liga. A gente acabou perdendo aqui, não deu certo. Vamos fazer o seguinte: a gente vai trocar agora pro Mineiro Bombado e vamos voltar com mais uma partida pra gente ver se funciona, se realmente é por isso que elas estão esquecidas. Bora lá! É, falha na missão rapaziada, esqueci que eu não tinha ainda, o mineiro bombado, vou ter que tentar liberar ele em algum momento Mas vamos fazer o seguinte, então a gente puxa outra partida da, com o Rei Esqueleto, que é o que a gente tem aqui E vamos pra cima né rapaz, então bora lá, vamos lá jogar contra o Salas Tomara que ele não venha com um deck que complique a gente, porque o último não tinha como As foguedeiras realmente quebraram a gente, será que a gente ganha uma partida com esse deck? Vamos ver, veremos agora rapaziada Vamos lá, em torção por mim, torção por mim, manda manda vibrações aí, hein? Quero ver, hein. Olha lá, já tá. Vai defender aí, tá tranquilo. Eu não vou ficar gastando. Opa, ah, aqui não vou ter muito o que fazer. Hum, tá, entendeu? Entendeu? Vou botar aqui pra gente tentar ver se a gente consegue fazer um combão. Vamos ver se o combão funciona. Vamos lá, vamos ficar, ele colocou, não entendi se esse daqui que ele colocou não. Mas tá aí, né? Foi o que ele escolheu Ah, deu certo, deu certo porque ele acabou travando antes Foi ligeiro, foi ligeiro Ele foi esperto, ele foi esperto Vamos ver se a gente consegue tirar Não, não tirou A gente acaba ali com alguns dos, dos morcegos Tá bom, não tomamos muito dano, tá tranquilo A gente vai tentar travar aqui, ó Vamos ver se a gente ativa a nossa torre também Acho que ativou... Não ativou Não ativou É, na real acabou até sendo um pouco ruim pra gente Vamos ver se a gente consegue tirar aquela Fogueteira do jogo. A Fogueteira aparecendo pra caramba, hein? A gente tava jogando com um deck mais esquecido. A Fogueteira, por enquanto, sendo lembrada bem, né? Tá louco, mano. Todo mundo utilizando aí. Os dois jogos seguidos que a gente utilizou. A gente pegou o deck zoado. Acabou vindo aí contra um deck com as a Fogueteira. Deu ruim, hein? Deu ruim da Fogueteira. A fogueteira quebra a gente. Vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui. Lá, de novo a Fogueteira na tela. Ah, meu amigo... Que doideira! Vamos ver. Ó, pelo menos vai ter um dano lá do outro lado. A gente pode botar para rodar ali o o Mega Cavaleiro. Vamos botar para rodar ali. A gente tenta ver o que eles conseguem, que a gente consegue fazer, batendo com os dois ali. Hum, isso aqui vai dar complicação. Isso aqui vai dar complicação. Vamos tentar por ali, para tentar acabar. Será que dá certo? Aí mata, mata, mata, mata. Boa, matou. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora que eu vou travar. O complicado é que ele tem a. O tatuzão, né? O tatuzão dá aquela atrapalhada braba. O tatuzão atrapalha muito, mano. Ó lá. Ah, vou botar aqui, vamos ver se ele. Ah, beleza. Vamos ver lá o que vai dar pra fazer. É difícil, mano. Olha lá. Sempre vem um dano colateral, tá ligado? Aí complica demais, mano. Meu Deus. Não, não consigo chegar na, na, na fogueteira, mano Esse é o grande problema aqui desse, desse meu deck Ele Não chega na fogueteira, mas nem que a vaca puça Vou botar aqui o dragão elétrico, vamos ver se dá pra fazer alguma coisa Vou Botar aqui, vamos fazer pressão Vamos fazer pressão, é a única coisa que a gente tem que fazer, né? Não tem muito o que fazer, não Vamos pra cima, tentar pressionar e ver se dá pra chegar lá Ó, Os bárbaros chegaram, pelo menos Vamos ver se a gente chega lá Se a gente chegar lá antes, pode ser que dê bom Olha lá, hein Olha lá, tá vindo a vitória, tô sentindo aí a vitória Vai chegar a vitória, nossa, ganhamos com o deck esquecido Ganhamos com o deck esquecido, rapaziada Ganhamos com o deck que ninguém utiliza no Clash Royale O deck que ninguém utiliza Eu duvido você achar alguém utilizando esse deck aqui Além de mim nesse momento, mano não tem, não tem no Clash Royale. Se você achar, eu jogo com ele e dou pra ele um pés Royale, mano. Tá maluco? Mas tem que, ter, tem que ser antes de agora, né? Não pode ser depois de agora. <risos> Vamos lá, ganhamos então a segunda, mano. Esse foi o deck esquecido do Clash Royale. E aí, tem mais alguma? coisa que você quer saber? Qual é o deck que você quer saber, maluco? Deixa aqui nos comentários o que, que você quer que eu descubra aí da Supercell, do Clash Royale, dos decks do Clash Royale, das cartas secretas que ninguém utiliza ou que utilizam muito. O que, que você prefere ver? É isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado a todos. É nóis. Um abraço e falou!